Se liga pra você que é iniciante no mercado de apostas esportivas na Best365 Tá um pouco ainda perdido dentro da plataforma Quero te mostrar nesse exato momento como que funciona dentro da plataforma Algumas siglas, algumas coisas, alguns passos importantes para que você possa lucrar dentro deste mercado Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje o escritório tá sendo aqui em cima, aqui na cobertura Tô aqui com um computadorzinho de leve aqui tudo mais, tô seguindo algumas operações lá do grupo VIP que eu faço parte, sim. Eu faço parte de um grupo VIP, tá? Eu já quebrei a banca umas quatro vezes, para ser sincero, tentando apostar sozinho. Se fosse somar, mano, acho que eu já quebrei a banca no total, assim, uns 3 a 4 mil reais de banca tentando operar sozinho na época, tá? Eu tentava ficar fazendo análise sozinho, essas paradas todas... É, acabei quebrando a banca e tem um tempo que eu já participo de um grupo de sinais. Para quem não sabe o que é um grupo de sinais, né? são analistas que ficam lá dentro do grupo e mandam entradas, as apostas lá o dia inteiro. E é só você seguir as apostas que eles mandam e a taxa de assertividade é muito boa, né? Tem outros vídeos aqui no canal em que eu mostro alguns resultados para você e vou deixar aqui na descrição outro vídeo em que eu... uma aula gratuita em que eu mostro alguns res, desses resultados para você. E se você quiser saber mais também sobre esse grupo VIP, o link vai estar aqui também, beleza? Então vamos para a tela do meu computador que eu quero te explicar agora um pouquinho sobre como funciona a Best365 por dentro. Olha, então vamos lá. Nessa aula aqui agora, eu quero explicar para você, primeiramente, os primeiros passos básicos que você precisa entender aqui dentro da plataforma da Best365, tá? Eu não vou explicar para você como você deve se cadastrar, porque é muito simples, mas você entrar no site, clicar no botão de criar uma conta, no botão de registrar, que fica aqui no alto da tela, e você coloca o seu e-mail e uma senha, muito simples, muito rápido, ok? Vamos direto ao ponto aqui, Em alguns pontos importantes. Primeiramente, aqui dentro da plataforma, como você pode ver na tela do meu computador agora, é muito simples de, de você entender o seguinte, né? É, a quantidade de jogos que tem aqui dentro, né? Tipo, de esportes diferentes, ó, futebol, tênis, é, basquete ciclismo, corridas de cavalo corridas de galgos, que no caso é corridas de cachorro é, futsal e por aí vai, existem milhares de jogos de esportes diferentes aqui dentro só que essas aulas vão ser focadas em futebol, porque eu não posso te ensinar aquilo que eu não sei ok? então eu sempre desde que eu comecei Sempre é, joguei muito, sempre apostei muito no caso Sempre operei muito no quesito futebol E também no caso, eu operei também no caso futebol é, fut, é, virtual tá? Que não é o FIFA no caso Tem o FIFA que são dois caras jogando FIFA ali E aí você aposta e tem o um futebol virtual que é diferente Mas hoje eu opero basicamente somente no futebol Em apostas focadas em escanteios Então é mais ou menos isso que eu quero explicar para você mas antes de mais nada, você precisa entender algumas siglas, algumas coisas importantes aqui dentro da plataforma, ok? Então eu quero explicar para você primeiramente o seguinte, ó, o que que é uma odd? Tá, vamos lá, o que que é odd? São coisas que você vai ouvir falar todo momento aqui dentro, então é interessante você aprender isso aqui. O que que é uma odd, Júnior Moreira? O que que é isso? Odd nada mais é do que isso daqui, ó. Tá vendo o seguinte? Vamos imaginar esse jogo aqui. eu vou clicar no jogo, esse jogo aqui de Alaskert, eu não sei falar o nome do clube, Versus Arat Armênia, tá? Um campeonato lá na Armênia, para você ter uma ideia. Ó. Então, aqui, o resultado final, no caso, é apostar no ganhador, em quem vai vencer a partida. A partida está 0x0, 0, como você pode ver aqui. E aí, é o seguinte: você está vendo que do lado do nome do Alaskert, né, está o número 2,60, ok? Deixa eu anotar aqui para ficar bem claro para você. Ó. O time da casa está 2,60, ok? O empate. Deixa eu colocar aqui ó, que vai dar para enxergar melhor. Ó, o empate está 2,10. Como você pode ver aqui, 2,10. Ok? E se eu apostar no time Ar Armênia, que ele vai vencer, a odd está 4,50. 4,50. O que, que é isso? Tá? O que, que isso quer dizer? Isso nada mais é do que o um multiplicador. Vou escrever aqui para ficar mais fácil. Ó. É o um multiplicador da sua. Aposta. Deixa eu aumentar o tamanho da letra para ficar mais fácil de você enxergar ok? É o multiplicador da sua aposta Então é o seguinte, imagina que aqui eu aposto Que o Alaskert vai vencer a partida okay? E imagina que ele vença o jogo Então você vai multiplicar o quanto você apostou Então imagina que eu apostei é, 100 reais Então você multiplica 100 reais Vezes 2.60 Ou seja, 260 reais Ou seja, eu ganhei 160 reais Nessa aposta de lucro se eu apostei no empate tá? e deu empate na partida, continuou 0x0 e apostei 100 reais, volta do, no total 210 reais. Ou seja, eu tive 110, opa, 110 reais de lucro. Tá? E aqui vamos imaginar o seguinte: se eu apostei no time da, no visitante, né? o Ara Tiarumanian, e ele venceu a partida, a odd dele está 4,50. Se eu apostei 100 reais, volta 450 reais no total. Você multiplica 4,50 vezes 100. 450 reais, ou seja, R$350,00 de lucro nessa aposta, no caso, se eu tivesse apostado na vitória, ok? Aqui deu 160 de lucro, pra ficar bem claro. Então, a odd é basicamente isso, tá? Então, quando alguém fala assim, ó, quanto que tá a odd daquele jogo? Quanto é que tá a odd do escanteio? É isso daqui, beleza? Bom, e, e aí vem outras questões, né? Quais tipos de coisas você pode apostar aqui dentro? Aí tem várias coisas, ó. você pode apostar, por exemplo, ó, em quem vai vencer a partida... Você pode apostar em quem vai fazer o primeiro gol, por exemplo, ó. Você pode fazer a análise, às vezes, suas aqui, ver que um time está atacando muito, está mais propenso dele fazer o primeiro gol, você pode, talvez, apostar nesse clube, ok? Nessa, fazer essa aposta, né? Você pode apostar em quantos gols vai ter na partida e por aí vai, ok? Eu vou focar um pouquinho mais aqui para você no que eu sigo no grupo de sinais que eu faço parte, porque não adianta eu ficar tentando explicar coisas que eu não pratico aqui, ok? Eu quero explicar basicamente tudo o que eu faço lá dentro do grupo VIP de sinais que eu faço parte, né? Você provavelmente entrou nesse mini curso sabendo que eu faço parte de um grupo de sinais que eu faço parte. Então eu quero explicar mais ou menos como que é feito lá dentro para ficar mais claro para você, para você entender melhor a melhor maneira de você conseguir é, ter esses resultados, ficar muito mais claro para você é, como que vai, vai ser feito isso daqui, tá? Outro ponto importante que eu quero explicar para você é o seguinte: muitas pessoas ficam confusas nessa questão aqui, ó. Por exemplo, partidas, gols, aí tem aqui, ó, mais de 1.5, mais de 2.5, o que que isso quer dizer, ok? Vamos lá, aqui tá o seguinte, ó, partidas, gols, tá, partida, gols, ou seja, é, quantos gols terá na partida, tá? Então, quando tiver escrito assim, ó, partida, gols, primeiro tempo, gols, ou seja, quanto go quantos gols terão no primeiro tempo? Aqui, neste caso, tá partida, traço gols, ou seja, quantas, quantos gols terá na partida, ok? E aí você vê aqui, ó, mais de e menos de, ok? Preste atenção, ó, você vai ver de um lado, mais e menos. E que está 0.5, ou seja, meio. Ou seja, quando está 0.5, quer dizer, vamos lá, só para você entender, quando está 0.5, mais de 0.5, que no caso está aqui, ó, a primeira opção da aposta é mais de, Aí vem o 0.5 e menos D 0.5. Quando quer dizer 0.5, na verdade, quer dizer mais D1. Ou seja, aqui nessa aposta, quer dizer o seguinte. Essa partida, você está apostando que essa partida terá mais de um gol, se eu clicar aqui nessa aposta. ok? Se eu clicar na segunda opção aqui, ó, menos D, quer dizer que eu estou acreditando que não vai ter gols nessa partida que menos de 0, ou seja, 0 gols, não vai ter partida, menos de 1, um, na verdade, tá? O 0.5 quer dizer, na verdade, 1. Um. É como se fosse 1, um, ok? Então, vai ter menos de um gol nessa partida, ou seja, vai permanecer 0 a 0. Então, por exemplo, aqui, ó, é, vamos pegar uma outra só para você entender aqui, ó. Partida gols, novamente, ó, partida gols. E aí você tem mais de 1.5, ou seja, 1.5 quer dizer, na verdade, Vai ter pelo menos dois gols. Pelo menos dois gols. Ou seja, dois gols para cima. Se você apostar no caso no mais aqui, ó, mais de 1.5. Se você apostar no menos 1.5, quer dizer que você está crescendo que vai ter no máximo um gol naquela partida. Então você sempre vai pegar o 2.5, o, o meio ali na verdade, né? 1.5, 0.5, e vai acrescentar como se fosse no mínimo um acima daquele ali. Então, se é 1.5, quer dizer que vai ter, você está acreditando que vai ter pelo menos 2. Se é 2.5, você está apostando que vai ter pelo menos 3 gols naquela partida. Se eu estou apostando que vai ter mais de 3.5 gols, é porque eu estou acreditando que vai ter pelo menos 4. Tem que ter pelo menos 4. Ok? E se eu apostar que vai ter menos, então quer dizer que eu estou apostando que, por exemplo, menos de 3.5 quer dizer que vai ter no máximo 3 gols. Não pode passar de 3 gols. Entendeu? Só para ficar um pouco claro para você isso daqui, tá? Então é mais ou menos isso, bem simples. É, talvez pareça um pouco confuso agora, mas é questão de costume, acredite em mim. É questão de costume, tá? Com o tempo você vai ficar fera nisso aqui, você vai entendendo melhor, você vai se acostumando, na verdade. É questão de, de hábito, de costume, é tudo muito novo no começo. Para mim também era um pouco complicado, mas é questão de costume. Assim que você ficar uma semana, duas semanas aqui pegando todos os dias um pouquinho aqui, entendendo melhor a plataforma, vai ficando tudo mais claro para você, beleza?